olá meus amigos e minhas amigas estamos aqui fazendo uma pequena reforma no galinheiro temos aqui essas galinhas a gente fez ali um compartimento uma divisória porque ele estava com medo das galinhas maiores então eles cresceram o espaço ficou pequeno para eles e eu resolvi fazer uma troca vou pôr as duas galinhas lá poedeira né inclusive tá aqui os ovos ó, que elas estava aqui nesse espaço de cá Vou desmanchar aqui toda essa estrutura que tem aqui para pegar mais espaço. Por quê? Esses frangos, eles não sobem em puleiro. As galinhas sobem. Não sei se porque foi criado em chocadeira, eles não tem mãe. Então eles não sobem, né? Não tinha mãe, então eles ficavam sozinhos no chão sempre. E agora lá já tem o um puleiro para as galinhas que eu fiz. Eu só ergui para criar um espaço maior para eles. E aqui, gente, vai tem um espaço duas vezes maior. Aqui, gente, era molhava né porque era no aberto deixei para tomar sol porém o sol como inclinar o sol da tarde o sol vai cair aqui dentro então quando o sol é quente o sol ele vem aqui nessa parede então à tarde ele toma sol e não vai ter mais umidade aqui dentro então eu vou fazer essa limpeza aqui vou por serragem arrancamos todos aqui ó então fica um espaço bem amplo agora então vamos transferir daqui a pouco as galinhas para lá e, tra e trazer os franguinhos para cá Hoje então, meus amigos, limpamos aqui um pedaço aqui, ó. Aquela serragem que a gente limpou lá não é jogada fora. A gente põe no pé de limão, pé de romã, os pés de planta, né? Pra gente, pé de maracujá. E aqui, ó, temos uma serragem nova. Essa serragem aqui tem que estar tá enxutinha pra quando for guardada. Isso aqui é pedaço de, de madeira, né? De, quando vai aparelhar uma viga, aí a gente compra, às vezes eles dou para gente, quando eu, quando eu compro eu pago, acho que é 5 reais por saco desse aqui a parte boa é essa é você coloca a serragem e as galinhas automaticamente já vão espalhando para você ó, atrás de algum bichinho, alguma coisa e aqui gente a gente já aproveita essa serragem antiga para pôr aqui no canteiro aqui nós vamos esperar a decomposição para pôr nas plantas né esse aqui é a é o que eu uso aqui para minhas plantas, aqui, ó. Temos couve, o problema é que tá tudo assombreado ó, e não leva muito sol, então não cresce muito. Temos aqui salsinha de quase um metro, né? Temos mais couve aqui. Alface eu uso esterco de gado e vou pôr aqui as galinhas para dentro novamente porque elas estão soltadas aqui, gente. E agora não tem jeito, não. Ó. Mas é assim, ó. Elas vêm no alface aqui, ó. Mas o prato predileto delas. É o escovo aí, ó. Ela chega e detona mesmo, é né? rapidinho, ó. E é um, uma sede muito grande que ela tem no escovo, ó. ó. Olha só o desespero aí, Gente, não é fome não, porque lá dentro tem bastante ração. Aí, ó. É o escovo, mas eu vou, eu vou prender, viu? Prontinho, prontinho, gente. Tudo preparado. Então agora eu vou fazer a troca. Vamos tirar aquelas galinhas para cá e essas aqui para lá. Porque aqui é só duas, lá são cinco. Então agora eu vou, aí depois eu vou trocar aquela serragem que tá com um mês que eu coloquei mais ou menos. Prontinho, prontinho. Trocamos aqui as galinhas. Agora vai ter um espaço um pouco mais amplo para ela, né? Aqui a gente colocou já a ração para elas. Essas galinhas aqui ela não come milho, quase. Bem pouquinho, porque ela foi criar só com ração. Aqui eu comprei a ração aqui, ó, própria para crescimento e engorda. Coloquei um pouquinho de milho dentro, mas elas não gostam muito de milho. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aonde elas estavam. Então o milho ó, fica quase todo dentro, da, dentro da, da, da, da da vasilha. Então aqui assim, coloquei aqui o reservatório em cima de um bloco, porque o peso quebrou aqui o, o ganchinho aqui. Aqui agora, elas voltaram para o seu lugar de origem, né? Aqui eu fiz esse, essa escadinha aqui. Na realidade, essa escadinha aqui era, era uma parte do puleiro. A escada antiga era aquela que vocês viram com o um eucalipto. Aí eu desci aqui, estão aqui lá e sobem. E coloquei uma tábua aqui, ó, para subir aqui. Então elas vêm aqui. Aqui eu fiz uma escadinha também para ir para aquele outro lado lá. Elas gostam mais de dormir aqui nesse cantinho mais reservado. Mas eu fiz aqui um suporte para elas ir. Como é só duas galinhas, vai ter um espaço aqui legal. Aqui embaixo eu já coloquei aqui um ovo. Pra, como tem duas galinhas coloquei outra ali pra, pra as pôr ali coloquei serragem porém ó essa aqui já tá se aninhando aqui ó ela não fez questão muito do ovo não ela tava cantando atrás de se aninhar. aí já, fez, já, já tá fazendo seu, seu ninhozinho ali ó e aqui nós temos aqui quatro com porta para quando tiver mais galinhas a gente pôr aqui e esse viveirinho aqui gente é para quando tiver um um frango diferente né uma engorda a gente engordar aqui dentro o portão eu tenho essa travinha aqui que eu fiz de ferro, ó, onde eu venho e enrosco aqui. Ó. E além disso, para esse portão não ficar totalmente aberto, ó, ele tem um ímã ali. Ó. Aqui segura o portão. Ó. Ele tem esse ímã. Então eu peguei e coloquei um ferro aqui de 3 oitavo e coloquei esse cano para se alguém bater pra, com a cabeça, ó, ele, ele, ele, ele rodar. Mas geralmente ninguém bate não. O galinho, ele já está com... Sabe aquele canto concarijando? Outro dia minha esposa falou que ele tava cantando. De madrugada, então, 5 horas da manhã. Aqui nós temos aqui um pezinho de romã. O pezinho de romã que está em outro vídeo. Eu vou pôr ele para cima do telhado ali, ó. Pé de romã, porque senão não tem espaço. Aqui, olha só que maracujá lindo, aqui, ó. Olha só, gente. Eu estou mostrando quatro direto, aí, ó. Três maracujá. Pois então, meus amigos e minhas amigas. Um forte abraço. Muito obrigado a todos vocês que me assistem. Obrigado a vocês que vieram do canal Zé Maria Lima. Canal Zé Maria Lima, é um canal de construções onde nós temos aí 500 mil inscritos. Canal Rob do Zé, nós temos aqui quase 17. E é isso aí, gente. Por que o capacete? Porque lá, gente, tem muita madeira e aí se a gente bater a cabeça vai machucar. Então é bom você. O capacete, ela é, qualquer ambiente que tenha risco de machucar a cabeça, você é bom usar porque se ele bater, ele é plástico, você vai voltar para trás e não vai machucar. Se você usar um boné, às vezes pode machucar. Canal aqui. Está trazendo aqui alguns vídeos nesse espaço aqui é pequeno mas eu sou grato a Deus porque é um espaço pequeno mas eu estou fazendo várias adaptações e eu estou conseguindo fazer várias plantinhas algumas coisas para quê gente quando eu tenho aqui uma uma fobia eu venho aqui isso aqui funciona como uma terapia um forte abraço deixa aí o seu comentário fale se está gostando do canal o que é que tem que melhorar um forte abraço deixa o seu like e até o próximo vídeo fui tchau tchau